Salve guys, mais um vídeo aqui pra vocês, tô gravando já em sequência aqui, vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa, enfim, eu tô gravando em sequência aqui vários vídeos pra vocês já que são importantes que estão acontecendo no momento, então vamos lá, já vamos pro vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e é isso, bora! Vamos lá, guys, o tema hoje é simplesmente o que, que acontece com o CS brasileiro, né? Esses dias aí eu fiz uma pergunta, o que, que eles preferem? Se eles preferem seis, cinco times brasileiros jogando um Major, ou se eles preferem um time brasileiro ganhando ele e, não, e só tendo ele jogando, né? Então, tipo, eu acredito que muita gente respondeu que prefere que ganhe o um Major do que seis times brasileiros jogando e não ganhando, né? Que falou que sempre é bom um passarinho na mão do que dois anos, enfim. Mas é aquele negócio, né? Cada um vai ter uma, um ponto a argumentar. Mas o que acontece, galera, é que hoje o CS mudou muito sabe 2016 2017 surgiu uma safra de jogadores que além de eles serem muito muito muito bons como tem hoje a liga o jeito de jogar o pensamento de jogo e o encaixe que aqueles jogadores tiveram juntos foi pô exorbitante sabe assim foi muito muito muito bom e deu muito certo se você parar pra pensar, cara, desde a entrada do Cold pra jogar com o Falle, pra entrada do Fênix pro Taco, depois eu, depois o Boltz, a base foi a mesma e aquela, aqueles mesmos jogadores, aquele quarteto ali sempre se manteve e aquilo era uma liga absurda e aquilo fez que títulos viessem, assim, absurdamente, a filosofia que eles tinham de trabalho, enfim, e cara, isso acostumou galera, né? É tipo assim, a galera quer aquilo de volta um dia, né? Só que a galera tem que também lembrar que a gente também teve um momento que a gente não tinha isso. 2013, 2012, 2014, 2015, a gente o CS brasileiro não era é, forte assim no cenário e a gente conseguiu voltar a ser, tipo, a gente não era nada literalmente no cenário, a gente conseguiu voltar a ser 2016, 2017, até 2019, 2018, né? Mas não era mais top 1 do mundo. Cara, põe a lista aí de títulos que a galera ganhou ali, editor, 2016, 2017 e cara, eu sinto que a pressão e o jeito de, de jogar CS hoje tá muito maior e muito mais difícil. Pressão eu digo por quê, cara? Porque hoje tem muito time brasileiro tem muito mais gente que acompanha. Só que também tem muito mais times no mundo e muito mais jeitos diferentes de jogar CS, muito mais estilos diferentes de jogar CS. E, cara, é... é difícil você conseguir cinco jogadores como aquele que tinham na época e fazer uma liga que dê muito certo, sabe? É muito difícil, cara. E uma opinião também que eu já vi muita gente comentando, não sei quem falou esse dia, não sei se foi há pouco, é que, cara, as estrelas do CS brasileiro estão cada hora, no lugar, né? Tipo, cada um tá num time, enfim, não tá todo mundo junto. Isso poderia ser uma, uma chance, talvez, de fazer uma line que poderia disputar, né? Mas aquilo, tipo, nunca é garantido. Talvez cinco estrelas no time não iam fazer tanta diferença, assim, do que três estrelas no time e dois carregadores de piano, tá ligado? Porque em 2017 era basicamente assim, eram três jogadores incríveis, o Taco, puta jogador incrível e puta jogador aqui de, de cabeça, sabe? De Entender o que, que ele precisa fazer no mob dele, a hora que ele precisa jogar e ver o que eu, ele, sei lá, a galera ele jogava carregando piano pros três e os caras faziam diferença, né? Basicamente, não era cinco estrelas. E hoje tá muito difícil, é, esse, guys, tá muito difícil. Hoje qualquer um. Consegue dar da cara, você pega, um exemplo, aí você pode botar umas jogadas dos meninos da Spirit Editor, que é o Patsy e, e, e o Siren e o Dexter, tipo, os caras simplesmente fizeram a line e botaram a galera da Academy e ficaram no top 4 do Major, tá ligado? Então, tipo, o CS ele é muito. tá muito, muito mais difícil que antes, mas eu acredito que ter 5, 6 times no Major ou jogando campeonatos grandes como foi a o Colônia e minha colônia agora, permite a gente chegar nesse processo mais rápido. Porque a gente tem jogadores que estão ficando cada vez mais experientes, cada vez melhores jogando esse tipo de campeonato. E acaba que fica mais fácil pra gente. E eu sinto que, no momento, se algum time ganhar o um Major, vai ser ótimo, vai ser incrível. O processo vai ser melhor se tiver várias pessoas jogando campeonatos grandes pra... Quando a gente voltar, que a gente vai voltar, a ser um dos os melhores times do mundo, e o melhor time do mundo, a gente permanecer por mais tempo, sabe? É... Mas claro, né? O Major é sempre bem-vindo, né? Então, deixa aí nos comentários o que você acha, se você prefere mais times do Major, se você prefere um campeão de Major só e não tem nenhum time... Enfim, tamo junto, guys. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí. É nóis. Até a próxima. Valeu.